mais fino que tetas de hormiga. Olá meus irmãos panameños. Olá minhas irmãs panameñas. Oi, regressamos com o quadro que empezamos um pouquito para trás, pelo que paramos por um tempo. Pelo agora estamos regressando com eles, los, as sentenças, los ditos e los refranes, refranes panameños. que é um um quadro que falamos los ditos panamenhos e é, empezamos em encontrar uma referência que, que tenha em los ditos brasileiros também. Creio que seja como isso. Era isso, né? Sim, sí, eu creio que seja isso. Sim, sí, e se si você não entendeu quando Leandro disse encontrar, ele está falando buscar. Sim, sí, mas também sí. encontra aqui. Depende. Também tem Não Em que sentido? Não tem, no tem aqui, aquele sítio, encontra 24? Creio que seja assim. Então você, vamos parar primeiro vídeo Pero que antes, não se esqueça de ser, a primeira vez que você está aqui, com não se, não se, não se não se ouvide de se inscrever aqui. Sim. Não se olvide. Não se olvide de se inscrever sí, e, tam <risos> e também, mira uma coisa. O espanhol que tem em nos Estados Unidos é muito diferente do que tem aqui em Panamá, que tem em Espanha. Então você tem que me dizer que você está falando o, o, o espanhol da, dos Estados Unidos? Não. <risos> Eu estou tentando falar o espanhol panamé. Porque ah, tenho sim. que me acostumar. Então. que tá pouquito, para isso nós, nós estamos acá, empezando com o Panamá em português. Empezando... para poder. <risos> Emprezando. começando <risos> no Brasil, lozeta se, se abre como lozeta se abre como lozê z e já Sim. não se abre como lozê que é como S, não sei, s si lo como s lo como c <risos> também que é o mesmo som o mesmo okay. sonido. vamos vamos começar com a abrir certa hora certa hora começar vamos começar com a primeira o primeiro ditto deu aí okay? que ditto que <risos> ditto ditto ditto Primeiro lá tem uma coisa em mim. Já foi. Sim, é um, um, um é pelo, pelito de Sasha. <risos> Sasha é a nossa gata. Vou, vou é, entregar a honra para minha esposa escolher o primeiro. Dito é sério, Leão. É, sim, o primeiro é tuyo. E não se esqueça de marcar. Não se ouvide de marcar. Não se ouvide. Ouvide. <risos> Qual o primeiro? Ela, ela vai falar em espanhol e eu vou. É, é, buscar uma forma que se. Que seja. Que seja. seja. Que seja. Que um pouquinho parecido com, com um, um dito brasileiro. Sim. Qual? Busca qualquer um. Sim, sim, sim. Uh, Ou! Oh, Do que foi? Por que está mirando aqui? Porque poder... Não, você está mirando, vai eh, vai saber dela resposta e vai. Oh, ah, ouvir a resposta. Tá, tá, ok, ok, ok. Uh, Mais fresco que uma lechuga. Mais fresco que uma lechuga. Sim. Sí. Lechuga é. Do é, que é lechuga mesmo? Ai. Ah, alface. Lechuga é alface em Brasília. Alface. Porque se fosse... Não. No, em português for... é alface. Não é alface. É alface. É porque tem L. Sim. Em português então, é eles, alface. Então eles iam dizer alface. Não, eles vão dizer ah, o que é correto. Alface. Porque tem Ai. que abrá-lo... é abrá complicado. Porque tem que abrá-lo português. Não vou, ens não vou ensinar os vocês a falar alface. Não, é alface. Alface. É... Mais fresco que uma lechuga. É, habla de um homem que é que muito delicado? Creio que isso é isso? Não. Por quê? Só porque está escrito fresco? Porque Sim. fresco é uma pessoa... Ai, ai, eu não como... Muitas, muitas pessoas aqui me falam que eu sou fresca Ai, verão, verão é muito fresca Porque, ah isso não me gusta comer ah isso não me gusta não foi, não foi isso que eu falei Não, o homem que é muito fresco por causa do fresco também, só por causa da palavra fresco, ou, oh, você assimilou isso Muito patito Não, Mas, não, não. Então, qual, é, qual é a resposta? Persona que pouco lhe preocupam os eventos cotidianos ou seja, ah. uma pessoa despreocupada que... Eu, <risos> porque eu sou assim. Vero, vero, vamos, calma-te, calma-te que eu vou. Em Brasília tem algum dito que seja assim? Uma pessoa que não tem muita preocupação? Mm, uma pessoa despreocupada... Mas não tem nenhum dito? Não me lembro, agora não me lembro. Marcou? Já marcou? Sí, então me passe. Só de hora? Deixa-me fazer todas, porque é mais fácil. Não, vamos revisar. Você abre um, eu abro outro. Eu quero tudo, tudo, tudo. Sim. Agora. Então, já abre. Quantos? Três, três tá, tá bom? Bueno. Três. Uh, vamos lá. Mais fino que tetas de hormiga. Eu nunca ouvi, eu e, nunca escutei. E nós, orniga? Orniga. Orniga tem tetas? Eu creio que sim, não sei. É, é mamífero? Vamos, vamos, vamos agarrar na orniga e, e mirar com na lupa, você. E, de... e é mamífero ora mas, mas... Mas fino... É fino, não é delicado? Não, aqui está escrito fino. Então, se aqui em Panamá, delegado também é fino. Ah. Calma, que você não sabe o que quer dizer a resposta. Calma-te. Mas, deixa-me tentar é, compreender o que é isso. Mais fino, de... fino que tetas de hormiga. <susurra> Mais fino que tetas de hormiga. Hormiga. Hormiga. De... Hormiga. É, deve... <risos> é, o quê? Hormiga, hormiga. Ah, usted... hormiga. Sim, você disse hormiga. Em brasileiro seria mais fino que teta de formiga. Ah, que teta. Eles sabem que teta seria Te, pecho. Pecho, é teta lá. Em é. Brasília também é a mesma coisa. Mas aqui também é teta, teta, teta. É como uma pessoa que é muito delgada? Uma pessoa que é muito delgada, você habla, É como... em, em brasileiro seria... É, é, é como um pau de vira-tripa. Que é cara? O que é tripa? Tripa é como o... mondongo. Loa mondongo? É mais fino que o paulo de, de se. Cambialo mondongo de lado. Alguma coisa assim. É. Uh, eh, no. Hmm. Mas fino que tetas de hormiga quer dizer que é Delicadeza extrema Ah, fineza Ou seja, ou seja sim, delicadeza ah, delicadeza. Ah, na pressão delicada a sim. Tem É todo porque delic aqui está escrito com zeta Então, mm. eu eh, creio que Quando vocês vão dizer Delicadeza É es isso sí, sí, Com zeta, tem que falar com z Delicadeza extrema Ou seja, é muito delicado Como vocês é Oh, José sou dedicada! Ai, meu amor, graças! De nada, Fiona. Ai, não! Oh. Agora, agora o bolígrafo que caiu. Onde está? Aí! Aí! no está aí, não. Eu não sei. Ai, Por Deus, minha droga! Isso! É. É. O outro? O outro! Vámonos. Hum. Em Brasil, quer dizer alguma coisa? Essa delicadeza ao extremo? É, em Brasil, seja é como... Não não. Hum. não não me recordo de, de nenhum dito. Ah, Mais larga que uma semana sem carne. Semana? Está como semana mesmo? Semana, semana. Não tem nenhum no, mas... nome Semana Semanha, não, não é semana. Semana. Mais larga sim. que uma semana sem carne ou seja seria como em brasileiro é esse TNC mais demorado que uma semana sem carne sim. seria seria como isso em isso português isso está mais largo que uma semana sem carne a ah, hora de eu, eu compreendi pela, pela expressão de você, ah! é que é, é, está demorando muito a alegar algum alguma coisa que você está esperando já está está seguro sim Seguro. Hum. Define lo tedioso que és es lá espera. Ah, então você já não pode me expressar. Você se expressou. Ai, meu ah, santo, está mais do uh. que você manda sem carne. É, é, é. A mim não me preocupa. Tene carne, ou não tene carne. Então, pra mim, tá muito Sim, tranquilo. Sim, tem as pessoas que se preocupam. <risos> é, outra. Quatro e já. Tá, ok. Sim. Já marcou? Já marcou? Sim mais larga que vara de tumbar guate Eu não sei o que é guate e Eu não sei se é assim que é para descer Como está escrito? É re, é re, aham. o g Re Sim, rota Que rota? Ah, ou re, oh, re, o re, uh -huh. é, o <risos> re, o re, o g, aham G Re U-A-T-E G-U-A-T-E Guate Outro, outro. Sim, mais larga que vara de tumbar guate Bem, mais longa que vara de derrubar, agora guate, eu não sei o que é isso. Mais longa que sim. vara de derrubar guate, o que, o que, o que seria guate? Sim. <risos> sim, então, sim, dime o que você pensa que eles é decidiram mais longa que vara de derrubar guate de tumbar. De tumbar, Sim. tumbar, tumbar. Sim, derrubar. Derrubar. é tumbar derrubar mais longa que vara é uma persona que que tem abra dela a persona que tem la língua muito grande que que abra das pessoas de outras pessoas outra pessoa? ah então você quer dizer que uma persona é ex noever não a língua dela a... Como assim, da língua de tamanho Sim. ou da língua assim de olho? A língua dela é, é, é decir, mais larga que. Ou na língua de eu não posso te dizer nada que você vai dizer para outras pessoas. É decir, si, a língua então, dela é mais é larga ex... que a de derrubar. Eu não sei se aqui, aqui a que fala ex nueve, em Brasil se diz uma pessoa que fala do outro, ah, ex nueve. O é? Como que é uma pessoa que que se faz fofoca cá? Que é? botinchoso, botinchoso, botincheiro botin... A língua dele é um botincheiro Eu, eu não sabia, eu creio que é botinchoso Aí eu falei para Eu tenho um amigo falando de outro Aí eu falei, que botincheiro Vocês viram? Botinchoso Não é botincheiro, é botinchoso Eu amo, ah, você é botinchoso Aí a hora quando eu, eu miro um amigo, Hablando assim em secreto com outro, aí eu abro e assim: mira como é hermoso assendo botinte. <risos> <risos> aí, La Persona vero É botinte que você abre, então. Botinte, a sim, ah, sim. sim. Então assim, você. Botinte. Qual é o significado. Eu creio que esse é isso. Sim, esse é o significado que o Leandro pensa que é. Então, se, assim como você Ablou assim, ah. O, a, a hora de eu escutei você falando, eu creio que a exi se acertou. Então, se, se eu te dizer assim, Leandro, você é mais larga que vara de tumbaguate. Ah. Ah, mira. Ah, Leandro, você é mais largo que vara de tumbaguate. Eu sou ah. muito largo. Mira. Eu sou uma pessoa muito alta. Sim. Ah, mais define que... la, a la persona delgada e mais alta oh, eu não normal. sou mais delgado, delgado não, mas você já foi delgado, minha amor Sim, ah, agora não, não estou mais delgadinho já tenho cien ou seja ou seja a forma de la persona falar ou dizer a outra capta é ah, por isso que eu não falei assim, eu não é mais alto é, me, enga, me enganou? Enganou? Não sei como você diria. Enganou? Me enganou não sei como que. Tramposa? Não, não sou tramposa. O que seria tramposa? <risos> é na pessoa que, que que rouba para ganhar. Mas ah, não é isso. Bem, se lhe gostou, este este livro é de Bolívar Gonzalez. Olha lá, olha lá. Bolívar Gonzalez, Literatura Oral Panamênia. É um livro muito interessante que. Aham. Eu comprei para poder acelerar os, os, os, os vídeos com essas traduções. Você marcou? Sim. Ah, ok. Então. E se... E você não vai ser? Não, agora é só no próximo vídeo. No próximo vídeo, Joy, vou fazer as perguntas para a Verônica. E ela tem que tentar, tentar acertar as perguntas. Em não, Bra... não é só a pergunta, é o significado si, que si, si, é isso si, que, que nós somos aqui. e tentar Opa. encontrar, tentar buscar em em, lá, em lo, los dichos panameños, los dichos brasileños, se si tem alguma coisa que é similar, que é Sim. um pouquinho parecido, ok? Não se ouvire, aqui abaixo, clique em botão se inscrever, se inscrever para poder para se continuar acompanhando as nossas séries e deixa seu like e é sério dá like e, compartil... <risos> like. e compartilhe com seus amigos suas redes sociais YouTube YouTube WhatsApp YouTube, YouTube? não é YouTube, YouTube meu amor YouTube é WhatsApp isso. WhatsApp, é, Instagram, é Instagram e por aí a foi okay? Sim, Facebook Facebook também muito muitas graças e hasta o próximo vídeo